Todas as pessoas se sentem solitárias em algum momento. Quando almoçam sozinhos, quando entram no carro para fazer uma longa viagem. Eu, ao menos, não estou sozinho. Tenho vocês aí para me ouvirem. Certo? No Reino Unido, 60% das pessoas entre os 18 e os 34 anos afirmam sentirem-se solitários com frequência. Por sua vez, nos Estados Unidos, 46% da população afirma sentir-se solitária. A sensação de isolamento, embora não diretamente relacionada com o número de pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes tem um impacto muito grande em certos profissionais, por exemplo, freelancers, empresários de nome individual, pessoas que estão no seu negócio e que acabam por trabalhar um pouco isolados do mundo. Tem um caso muito próximo de um empreendedor, um designer que trabalha no seu gabinete, no seu estúdio, todos os dias para criar imagem para os seus clientes, para as empresas que precisam de renovar a sua identidade. Ele afirma que, efetivamente, muitas vezes sente-se sozinho, solitário, porque tem que realmente fazer um trabalho de sapa, de procurar, de pesquisar, de perceber qual é o melhor caminho para conseguir chegar à imagem que o cliente procura. E partilha connosco que... Muitas vezes, a solução para sair desse tédio, quando estamos muito introspectivos, muito focados no nosso trabalho, que a solução para fugir disso é ir para o grupo de networking ao qual pertence, onde vai conhecer eh, novas pessoas, novos empresários, e acima de tudo, partilhar um pouco das suas dores, das suas dificuldades, das suas experiências. Porque quando estamos num ambiente de negócios com pessoas de várias áreas, Acabamos por perceber que muitos dos desafios são comuns a todos. E quando nós partilhamos a forma como ultrapassamos essas dificuldades, vamos vale muitas vezes ver no outro a solução para o nosso caso em concreto. Isso é uma das formas de nós fugirmos do tédio da nossa atividade e de procurarmos conforto e companhia de outros profissionais que passam pelo mesmo, que nos conseguem entender e aí percebemos que não estamos sozinhos no nosso mundo. Isso faz toda a diferença. Portanto, não fiques sozinho no teu mundo e procura ter um grupo de parceiros, de empresários, de empreendedores que te ajudam e que partilham contigo as suas dificuldades e os seus desafios. O mais importante de tudo é sair da zona de conforto. Portanto, a sugestão que eu vou dar hoje é marca um encontro com velhos amigos, com contactos do passado, para um jantar, ir beber um copo, partilharem algumas ideias. E depois, com isso, dá-te a conhecer e conhece um pouquinho mais todos esses participantes. Queres uma sugestão de como fazer isso? Utiliza a caixa de comentários e coloca eh, o teu nome, a, a tua localização, que eu vou encontrar uma solução personalizada para ti, para conseguires encontrar formas de conhecer pessoas, de partilhar experiências e sair do teu escritório, que é o mais importante. E este é o meu desafio para esta semana. O meu nome é Pedro Martins Ribeiro e este foi o Networking em Português.